Youtuber brasileiro lançou um novo token, eu vou mostrar isso aqui pra vocês agora. Será que é promissor? Vamos analisar. Bom galera, então basicamente aqui a gente vai estar tá conferindo hoje no vídeo o token Ape Black, beleza? Então olha só... Token Ape Black, e olha isso aqui Quem criou foi um youtuber brasileiro Inclusive eu sou parceiro dele, conheço ele Que é o Alex Cripto, ele tem 7 mil inscritos E ele criou o token, ó, criei o token Ape Black, confiram um o novo MemeCoin de 2022 Então galera, por que eu já comecei Falando que foi ele que criou? Porque cara Ele é uma pessoa pública, tá? Ele é um youtuber De cripto, então assim, é uma pessoa pública Uma pessoa pública que a gente conhece, né, fazendo Um token, dá uma certa confiança a mais Tipo assim, dá pra você falar com ele, entendeu? Dá pra você tirar As dúvidas, dá pra você fazer perguntas Dá pra você sugerir melhorias se acontecer alguma besteira, você pode também estar tá reclamando diretamente. Então, eu acho isso importante, né? Eu confio mais de um projeto, um token, quando é uma pessoa pública, como ele, tá? Eu acredito que não é nenhum scan, tá? Eu prefiro assim do que uma pessoa é, totalmente anônima, eu não curto muito, entendeu? Mas assim, obviamente, não é meu token, né? Então não é eu que posso confirmar nada para vocês. Você tem que fazer seu estudo, tá? Mas pelo menos tem esse adicional de ser uma pessoa pública, né? Então, basicamente, aqui a gente está no site do projeto, Ape Black. Então, esse nome Ape aqui já vem dos Bored Apes, né? Então, super hypado. Então, a ideia dele é pegar esse hype, esse meme e fazer o token explodir. Tá? Além disso, ele é um pagador de recompensa em BUSD, ou seja, em dólar. Então, só de você ter o token você já ganharia dólar, ok? Aqui tem um macaquinho com a sua banana. E aqui fala que o Ape Black é um token comunitário descentralizado na BSC, na né? Binance Smart Chain, com uma renda passiva em dólar. Tá? O macaco chegou na cidade, vendo tamanha tecnologia e avanços, não entendiu por que ninguém queria aceitar a banana de pagamento. Com isso, Epi Black veio com sua própria economia e pagará a recompensa em BUSD para seus holders. Epi Black é a nossa comunidade e para participar da comunidade basta ter o token APBK, essa que é a abreviação, tá? Em nosso projeto temos uma novidade, todos os holders que tiverem um valor de mais de 200 dólares em token APBK ganharão um NFT da coleção exclusiva. Isso aqui também achei muito bacana, tá? Porque NFT, cara, realmente é algo que eu curto muito. Então, além de você... Ser holder do projeto pode ganhar com a valorização, você pode ganhar também dólar de recompensa e você pode ganhar um NFT também, tudo isso né, você investindo no projeto. O sistema de recompensa é com distribuição automática, então você mantém os tokens APBK na carteira e você ganha 10% em dólar a cada compra e venda. Ou seja, todo mundo que comprar e vender tem uma taxinha, essa taxa é distribuída para todos os holders, entendeu? E aqui mostra que eles estão desenvolvendo a coleção de 10 mil NFTs, show de bola, e também um jogo de cartas, play to earn, também muito bacana. Então isso garante uma renda passiva crescente para os investidores. Então exatamente, eu acho que isso ajuda na economia do projeto, ajuda o projeto a durar mais, tá? Aqui tem o Tokenomics, tá? Então aqui mostra um pouquinho das recompensas, então basicamente 10% de compra e venda vai para as recompensas, pool de liquidez é 2% de cada transação, marketing 3% e queima é de supply inicial, é de 100 milhões de tokens que haverá queimas, ok? então aqui, inclusive, fala das taxas, né, de compra de 15%, onde 2 é liquidez, 3 é marketing e recompra, 10% é recompensa, e sobre a venda, 15% também, 2 por liquidez, 3 marketing 10 recompensa, mesma coisa, tá? Aqui, inclusive, tem o um contrato e o contrato BUSD, então a gente pode clicar aqui no contrato, tá aparecendo já aqui, tá, na BSC Scan. E aqui a gente vê o roteiro também, né, começando agora em maio, né, aqui em maio, então, né, venda pública no PICS, listagem na Pancake, bloqueio a liquidez por um ano, marketing social media, né, aqui no mês 6, listagem na CoinMarketing Capcom Geek, 20 mil membros no Telegram No Twitter e 5 mil holders E no mês 8 ele pretende ter 5 milhões de capitalização Listagem, lançamento de cartões NFT, lançamento do jogo, lançamento da coleção E atualização do roadmap Cara, legal! A gente pode ver também que tem a parte Já de swap, né? A gente clica aqui Já tá bem feitinho, então você pode fazer o swap Você conecta a sua carteira aí e pode estar trocando Aqui, né? Pelo Ape né? Então basicamente é isso, tá galera? Não tem muito segredo pra ficar enrolando aqui no vídeo achei muito legal né, a iniciativa, uh, espero que mais youtubers comecem a trazer token cada vez mais descentralizado, tipo quanto mais token eu acredito, cada youtuber com seu token. Enfim, acho que dá pra criar comunidades muito bacanas, entendeu? E achei muito legal ele colocar tanto NFTs junto, quanto um jogo NFT e um próprio token então espero que dê certo, tá? E agora você faz a decisão se você quer investir ou não no projeto mas eu quero parabenizar a iniciativa achei bem legal, né? Quem sabe até um dia eu também traga meu próprio token, meu próprio jogo NFT, meus próprios NFTs aí também, artes, é uma coisa que eu, que eu sempre quis também e acho legal a iniciativa dele, tá? Então, por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês e agora, todos os links são na descrição pra você analisar melhor, beleza? Vou ficando por aqui, valeu e até mais!